Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia dos Dias da Casa Sustentável. Nada melhor do que comemorarmos o Dia Mundial do Ambiente com as nossas ações, temos a nossa agenda eh, preenchida ao longo do, durante do dia de hoje. Temos demonstrações de produto, temos também as nossas bricolas e workshops da casa. Tudo com dicas e soluções, ideias para colocar em prática eh, na sua casa e também para construirmos um ambiente mais saudável. Hoje, Repair Café.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 ah, ah, e temos um limite, obviamente. E agora, o outro lado. Portanto, qualquer pessoa pode procurar a Repair qualquer, Café. Qualquer leva pessoa, o objeto que quer ser reparado. Exatamente. Aliás, como qualquer pessoa também pode ser voluntário. Uh, se por acaso tu tivesses tempo e, e, e alguma enfim, uhum. alguma aptência para reparar, podias ser também um voluntário. Não há uma restrição, portanto, qualquer pessoa Não há qualquer pode ser E muitas vezes, até as pessoas que vão ao Repair Café uh, uh, e vão aprender a reparar uma coisa, muitas vezes só me ficam voluntárias. Porque sobrem, ah, isto é tão fácil.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 Uh, servem também para deixar algum donativo para nós de comprarmos colas e, atenção que é um evento gratuito, ou seja uh, uh, não há lugar a pagamento as pessoas quiserem podem uh, uh, dar um donativo que nós geralmente usamos, por exemplo, para lixas para estes consumíveis uh, que vão sendo usados material, e comprarmos é? algumas ferramentas Seja no, cara, no fundo é um evento descontraído não é? descontraído e hum, é muito engraçado que às vezes mesmo os objetos não são reparados porque não, não conseguimos atenção que novamente somos voluntários não, é? não garantimos que consigamos reparar tudo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 e temos também aqui algumas ferramentas de apoio, acho que começar primeiro pela, pela, com pela comprido? Vamos dar aqui um formão, cuidado com os, até de preferência para este efeito usar uma espátula ou usar alguma coisa que não esteja afiada. Queres ah, é por lá, primeiro bem? aqui deste lado? Quer lá qual é o lado melhor é para mostrar? Hein? Depois eu estarei aqui por aqui, tem que estar virado okay. para o ali. A coisa, por cima, já vamos dizer baixo, ok, bom? então vamos colocar primeiro aqui na parte de cima, portanto aqui estamos a presenciar uma situação do que costuma acontecer no repercast, sim, é, sim, é? sim, sim, ou seja, o que está a acontecer é, geralmente é, geralmente, é um voluntário, está... e aqui estamos imaginamos que era o Miguel que trazia a cadeira, ou o Carlos que trazia a cadeira, nós pomos as duas pessoas a trabalhar, ou seja, o reparador voluntário não é a única pessoa que está a reparar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 Dá-nos a autorização para abrirmos isto. Então sim, dá? Sim, então sim, melhor sim. é tomar lá a chave. Começa o senhor mesmo. E ele começa a desmontar. E, e, isso, é? e é por aí. E depois aí parte uh, Para perceber que realmente é uma Exato. coisa relativamente simples. Há muitos objetos é, que são feitos para não serem abertos. Ou seja, não, não é o caso isso. agora. Estamos isso. em carpintaria, claro. não é? Claro. Mas sim, há, vez, há um muitos objetos, mais ou menos Muitos tinha. são feitos de maneira a não serem uh, abertos. E são com sucesso, também é parte deles? muitos deles são. Há uns que não são tanto. Há uns que são mesmo feitos para...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 Portanto, ah, é ali em meia hora, são é? é. coisas muito com, com As pessoas em 20 minutos, 30 Eu minutos faço, desmontam mas no e no, montam. No fundo, e poupam a, a, a economia circular, não completamente, é? Completamente. Reutilizar. E utilizar para além da sustentabilidade. Do, dos, dos três R's da economia circular, exatamente. não é? Reutilizar, é, reparar e reciclar. Okay. Nós estamos no que, se calhar, gasta menos energia, que é o reparar. Portanto, em termos ecológicos, somos o R mais ecológico. Fala-se muito da da reciclagem, mas é no fundo a coisa, é mais é energia, bom? acaba por não ser uhum. mais Deixa eficiente, se nós conseguirmos em vez de reciclar esta cadeira e transformá-la noutra coisa qualquer Eu vou abrir que as, as, as, as pessoas, por vezes, associar reciclagem só aos ecopontes, não é? Sim, sim E ao sim, pilhão sim, e colocar os alatódomésticos E, no sim. fundo, estamos aqui também sim, a neste caso Neste caso, não estamos. Neste caso, estamos a reparar, estamos depois, não é? Exatamente. Poderíamos uh, reconvertê-la noutra coisa Muitas vezes brinquedos que não funcionam de uma maneira Conseguimos após a fazer outra coisa Mas, neste caso, estamos mesmo no reparar Ou seja, estamos agora a aplicar cola, temos de limpar isto acaba sempre por acontecer algo, aqui alguma coisa. Carlos, queres explicar o que é que está a acontecer? Sim, nós neste momento o que estamos a fazer é encher todo o que conseguimos de cola. De cola de madeira, é uma cola que neste momento se consegue limpar. E depois o que vamos fazer é vamos fazer a peça de um recurso grande. E a cola vai a demorar duas horas a secar e a dar a suícia necessária. A cola de madeira é uma cola muito forte. Uh, a madeira que mesmo colada à casa que nós colamos a peça para se a peça for partir, não parte com não ciclo colado, Se for bem colado. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Um, como a peça está partida em vários pontos, vamos começar a estabilizar nesta direção e depois nesta direção. E para isso vamos usar um, um grampo nesta direção. E vamos utilizar também uma peça para proteger esta própria madeira.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 E estes grampos que eu estou a utilizar são exatamente os melhores para usar neste sentido. Portanto, eu prefiro estes aos grampos de aperto. Os grampos de aperto. Tipo aqueles. É assim? Tipo este, não é? Sim, estes não têm a força suficiente porque isto tem que ter o mesmo bom contato. Portanto, este é um bom sinal. uma situação dessas, isto é o grampo indicado. É o grampo indicado. Limpas o excesso. Limpo, limpo, limpo, tranquilo. Temos que limpar o excesso porque a cola, depois. Dar tirar para dar não é? Sim. Sim. Depois Tem que tirar com um x de quase, não é? é quase e a limpeza claro. é feita com um pano, não é? Como vocês um pano único um funciona perfeitamente. Um pano único funciona perfeitamente. Okay. Okay. A cola um branca outro, é branca é a -se. selva, é assim, um não é? Sim, o outro, outro espaço que nós vamos fazer agora. Tens Faz aqui o mais pequeno? Não, quero o grande. Esse é pequeninho mais. Yeah. É, é melhor o outro. Nós estamos a estolazer em duas direções, em dois aixos. Ah. Um, neste caso temos um grande, grande. Mas no caso em que não temos grampos, grandes, e às vezes acontece, o que fazemos é utilizar cintas de aperto. Que, por exemplo, uhum. tensões, um... é, assim, por exemplo estas a cinta é uma alternativa ao, ao grampo grande sim, no caso de sim, não existir. É exatamente, é uma alternativa ao, ao grampo grande. Também é uma alternativa. Mantemos uh, diversas dimensões. Ou seja, se eu quiser fazer um, um, uma moldura, uma cinta destas ajuda a fazer a moldura toda. por uhum. exemplo. Portanto, teria que usar 4 grampos em vez dois, disso dois, posso usar só uhum. uma cinta. Como única peça fazemos o trabalho. Exatamente. exatamente. Portanto, agora, o que vamos fazer, neste caso, estes grampos já têm algumas proteções, portanto eu não preciso estar aqui protegendo a madeira. Tive que proteger neste lado, especificamente porque esta parte que eu usei para apertar, ia me agora a madeira e agora só, descanso. E vocês têm muitos voluntários? É, têm Nós temos muitos, muitos voluntários, uh, mas precisamos sempre mais voluntários. Claro, nunca são demais. Nunca são demais, porquê? Sim, Porque nem, às vezes homens não estão não. disponíveis não. em determinadas datas, não é? Não. Principalmente nas férias, pronto, uh, e, e o, que o espaço santo... está, está sempre aberto? Agora, não, não, não, não. É, é, é, é, é, ou seja, agora, agora não estamos sim. a fazer de café é, por causa da situação posso, pandémica. Exemplo, vamos fazer é, agora um pouco comemorar os nossos 5 anos no Mercado das Culturas, ali em Arroios. Vamos fazer isto, isto, um evento. Não vai ser um recado muito grande. Ainda não foi anunciado. Bem, acabei de anunciar, mas... Sim, sim, sim. Vai ser mais condicionado devido à É mais condicionado, exatamente. Nós fizemos duas pequenas edições durante a... É igual. Eu pandemia Goste, não Nós geralmente fazemos o, os nossos eventos no, no de Lisboa, que é um equipamento da Câmara Municipal, que nos serve uhum. para nós a, a fazermos os nossos eventos, também tem ferramentas para usar, mas nós próprios também temos algumas ferramentas que podemos levar a, a vários sítios, já tivemos em vários sítios, já tivemos ações de rua, já tivemos ações em várias... Então, a pessoa que esteja em f... interesse em tem é, como... de contactar neste caso para saber quando é que está disponível para ela ir? É... Não. O ideal é seguir a nossa página okay. Café de Café Lisboa. É a maneira mais é, prática, é maneira mais mais prática porque bom. se nos perguntam, é nós temos bom, pessoas bom. a perguntar. E agora, durante este, este tempo de de Riperes Café, perguntaram-nos muito e, e nós já não conseguimos Temos uma resposta quase automática. Mas uhum. espero que vai, um dia deste vai acontecer, não é? Mas já estamos a dizer que vai acontecer em breve. Uh, uh, mas posso, o ideal realmente é assim, seguir é a nossa página. Uh, uh, uh, e na nossa página nós criamos um evento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 Quando já tiver esses voluntários estiverem cheios, esse, esse tipo de reparação já não podemos fazer. Por exemplo, não temos okay. voluntários para fazer é 30 reparações eletrodomésticas. Okay. E, e, então, e, e, ah, e o então, Carlos entretanto está a passar para outra coisa. Já está no passo. Ah, o o tenta. Tá, né? já está no um passo à frente quanto lá. Sim, portanto, sim, portanto, esta cadeira já é indica ou outra fase. Né? Esta cadeira é outra fase, sim. Portanto, esta cadeira o que tem é, é uma cadeira que, na sua vida, passou uma grande parte da sua vida a apanhar sol nesta dimensão. Portanto,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 Um, isto é uma forma de fazer, há várias formas. Uh, há uma solução que é utilizar um, um produto que nós pegamos em metade de petróleo, incolor color e óleo um, de linhaça, 50-50, e fazemos um produto que é um reviver, um restaurador, ou, ou podemos comprar logo diretamente estes produtos assim. E a maneira de aplicar é, utilizamos uma, uma palha de aço, mais fina que em landaço. landaço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 Assim, na, na, no Repair Café, nós realmente queremos promover a reparação. Não a reparação feita por nós, nem só por quem vem ao repair, repair Café. café? Também, nós estamos a favor das lojas de reparação. É, é... No tempo dos nossos avós, dos nossos pais, é havia muitas é, lojas sim. de reparação e foram desaparecendo e as pessoas começaram a deitar, coisas, as, as, as deitar as coisas fora as coisas, as coisas porque as as coisas, é, é fácil de comprar. Com e com e o nós o estamos pânico um bocadinho contra este, ou este ou movimento, estamos em contracorrente, não é? Um um contra pânico, não é? Ah, um cada vez há um mais pessoas a aderir a este movimento. Por isso mesmo, porque não faz sentido, ainda por do ambiente, não faz sentido deitarmos tanta coisa fora. Às vezes passa-se na rua e estão lá cadeiras, assim, nós olhamos para as cadeiras tipo.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 Uh, uh, uh, ao seu esplendor, não é? Sim. Diz, diz. Agora o que íamos demonstrar é, neste caso, o que vamos fazer é, nós vamos recuperar um... O, esta cada uma das coisas que tinha, é, tem algum dolor. Pronto. Uh, obviamente, posso usar só uns fungos. Um, nós podemos usar, realmente, só um pano para limpar mas o que vamos fazer mais é, vamos usar óleo de linhaça. Uhum. O óleo de linhaça, um, o que permite é, Vai nutrir a, a cadeira e vai retirar o.. Vai retirar os fungos, o, os fungos sim. surgimos aqui uma é questão, que aproveito, bem? Carlos. Serve para mobiliário de exterior. Ou uh, eu penso que se, eu eu penso penso que se a refere sim a, a, a, ao, ao, ao passo, penso eu. Não, não, não venho aqui a referenciar, mas penso que seja que se refira ao, ao passo anterior.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 do que é que foi do que, do que é, que é que que feito. Se calhar acrescentava também aqui as móveis do exterior. Há móveis do exterior que são feitas em madeiras que podem estar no exterior. É que é que é todas que é que é. as madeiras podem estar no exterior. Hum. É um tem um mais fácil. resistência a Mas há algumas que, que têm mais resistência. Por exemplo, a teca, por exemplo, uh -huh. é, é uma madeira realmente muito precisa para estar no, no exterior e resiste muito. Mas a própria teca também precisa depois uh, tem uma de, de, manutenção, de uma manutenção. A teca também para Apesar de ter preparação... É preciso la de vez em quando, não é? É uma madeira que tem alguma gordura mas precisa de ser, agora, por exemplo, se estivermos a falar de um, de um banco de, de, de, de pinho, quer dizer, isto não, não dá, a menos que ele seja envernizado, aí sim, como o Carlos estava a dizer, o verniz pode-se outra vez ser, ser uh, reivindado. Agora, se não tiver verniz, não podemos usar este produto. Mas, no fundo, é para, para o verniz, não é, Carlos? Sim, o que eu estou a fazer é mesmo, estou uh, a dar uma nova vida ao verniz, estou a estender a sua vida,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 E uma, Palha, uma, uma, uma reparação deste, deste género fica concluída em quanto tempo, mais ou menos, de acordo com a vossa experiência? Esta, esta que está aqui, em, provavelmente em 20 minutos. Esta é rápida, deu para perceber que, é, que esta este é rápida. É a reparação que o Miguel está a fazer já, já, já requer mais tempo? Mais tempo sim, porque a cola precisa de duas horas para secar no mínimo, tem que estar bem apertada e, e às vezes eu demoro muito tempo a colocar os grampos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 E sendo feita toda com encaixes, hum, não tem pregos, não tem parafusos, não há ferrugem, que é uma, que é uma, uma vantagem, mas para repará-la, se eu quisesse repará-la toda, uh, porque ela é tem um pequeno desconjuntado, tinha que desmontar toda, uhum. como é uma cadeira de palhinha... Também como é uma, uma cadeira antiga, a concepção dela é, é diferente é das que são feitas hoje em dia. Sim, S sim mas hoje em dia tem as, duas, tem as duas vertentes. Hum, nós não vamos desmontar, não estamos a desmontar a cadeira, porque ela acaba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 todos okay. estes materiais, a cera não. Algumas em especial ou pode ser uma, uma mas, mas simples luga? só para não lugar. mais, sim, okay, só daquelas, para proteger sim a pele. aquelas látex para, para, sim, para sim. não perder sensibilidade. A, um, a cera, pelo contrário, enquanto se está a dar a aplicar a cera, estamos a, a, a, a nossa pele. própria pele está a ganhar proteção. Hum. Não okay. é, então, é só benefícios, né? na minha opinião, sim. Eu tenho aqui algumas questões que entretanto surgiram, como clarear, limpar um móvel muito antigo com ferrugem de lareira? Foligem no fundo. Feligem de madeira, mas é madeira? Deve ser fumo, deve ser aquele deve ser um fumo. fumo. Exatamente sim, eu também fiquei com essa ideia. Um, um forno. Não, não, não, não, não, não Um não. móvel que apanhou o fumo. Apanhou o fumo e ficou um pouco mais escuro. Seja, deve ser um que móvel é, possivelmente é. É que está numa sala e que apanhou. É. Sim, este o que nós estamos a usar aqui serve. É. Pode usar isto. Uh, em casos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 a sujeidade. Isso é um simples pano do fono? É, é um simples pano de, de, com um filtrozinho. E depois okay. para manter esse móvel, aplica-se cera ou uh, o que é que uh, Depende, se for um móvel invernizado, uh, aplicamos ao restaurador, não precisamos colocar mais nada. Se quiserem, podem aplicar um bocadinho de óleo de linhaça. Uh, então aí aplicamos sempre o, o restaurador? Nesse caso, que se, estamos for aqui, invernizado. se for invernizado, uhum. aplicamos ao restaurador, é o que eu aconselho. Ok. Com. E tipicamente até pode-se deixar assim como está, ele vai ganhar outra vez nova, nova feliz, uhum. mas faz parte da vida dele. Okay. Mas no, isto no caso é se ele for encerado já é um bocadinho diferente. Se for encerado, um, se for encerado, uh, é ter, limpar, a cera, é limpar que... a cera velha e depois aplicar cera, cera da uh, velha, se possível. Uhum. Ok, Tem aqui outra questão. Como tirar os riscos de uma mesa de madeira? Este restaurador... Isso é uma questão que se vê hoje muitas vezes, se não -se é? Ve eu tinha aqui riscos e já os, já os arrumei, mas... Deixa-me ver se tenho aqui... De aqui tem, tem aqui... De tem aqui um, um risco. Nota-se uh, há riscos mais profundos. Portanto, o que eu vou resolver é um problema... Neste caso, é um problema uh, relativamente simples. Portanto, este, este esfregão...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 e aplicar com uma trincha normal. Pronto. Lixar, lixar com uma, uma lixa fina, uh, posso utilizar uma lixadeira orbital, vocês também uhum. têm. Sim, também Sim. Tem, sim. Tem, sim. Uh, sem fazer muita pressão e, e de uma forma homogénea ao longo de toda, um, toda, todo o tempo. É uma operação difícil, é uma operação arriscada, mas pode-se fazer.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 Possivelmente vão ter problemas mais tarde. É, é que é, o, estes bichos não morrem, portanto, se não, não se nós só superficialmente, eles vão embernar, um, vão às vezes, e, e depois voltam a, a, a aparecer. Os sinais, tipicamente, são, se for uma peça qualquer, vocês começam a ver um bocadinho de pó uh, de, de madeira. De pode de pó, madeira. É? Exatamente. É o é um indicador... Eu, por acaso, não sei porquê, tenho um Tizzy, que consigo ouvi-los a... Eu também a, acho. Uhum. A comer a madeira. Uh, o que é que temos que fazer? Temos que usar uma coisa muito semelhante àquela seringa que nós estávamos a usar, para a cola, que deve estar aí, com um bico destes. E injetar em cada um destes buraquinhos uh, cuprinol ou um produto... Uhum. Algumas embalagens de engenharia um já, já vêm fornecidas com o um injetor sem uhum. ter mais tipos de aplicar. Exatamente. Obviamente, também tem outra hipótese que é levam a peça toda a um espurgo. Uhum. Existe um espurgo ali uhum. em Sacavém, por exemplo. Uhum.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 E, e nesse caso a aplicação tem que ser próxima dos pontos uns dos outros ou o produto já vai atuar na. É, em, todos nós em todos os buraquinhos, em todos os okay. buraquinhos que se talvez 50, 50 buracos são 50 gelatos. 50... <risos> Exatamente, é um trabalho moroso. É que essa dúvida é que chama a surgir, por isso é, é que eu coloquei. Sim, é, é, tudo, é um trabalho moroso. É preciso olhar para as outras peças que estão à volta, que também podem ser afetadas e a pessoa pode não ter noção. Uh, e depois de fazer isso, aquilo demora uma noite a atuar, um, um dia.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 Do, do buraquinho. Uhum, não penetra na madeira. Não penetra, exatamente, é. sim. Não afeta o, o fosse sua... Como se uma coisa super fininha, uma coisa uhum. tipo... Sim. Um também de situações. Mas. Se for, for uma chapinha uhum. só, fazer um coisa, talvez, mas... Mas voltando à questão inicial, que era do, de, de ser um milímetro, eu vou fazer aqui um, uma demonstração que é, Utilizando este tipo de cera, este betume, uma pessoa pode uh, simplesmente preencher a zona que, que, que estava afetada, isto é, é, é quase uma pesticina. Não há necessidade de abolecer primeiro. Esta não, é cera, portanto está, está perfeitamente disponível para usar. A menos esteja muito frio, de aqui depois entre aqui. Exato. As mãos aquecem um pouco. mãos aquecem isso. Sim, sim. Portanto, aqui fiz, fiz aqui numa zona que, que já está. Isto não tem nada a ver por si. Vou fazer aqui este sendo uma cera podemos moldar, portanto neste caso vou tentar recuperar aqui uma, uma E aí também é importante escolhermos o tom mais próximo da cor da Sim, é importante. Da peça. Portanto, vocês têm aqui uma seleção de ceras, uhum. têm lá as cores todas. Um, obviamente que fica... Uh, também podemos ter uma se... cera neutra e depois uh, aplicar sim, a, a aplicar, cera sim. ou verniz. mas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 A verdade é que a peça continua a funcionar, portanto. É, é que a peça, é, peça é no fundo, Sim. vocês não estão a ver aqui, mas no fundo a peça vem daqui e aqui. Isto é tudo uma peça única e como se partiu, uhum. teve que arranjar uma solução. Mas é uma solução válida, quer dizer, a, a peça manteve o seu, o seu ar, até tem ali uma, digamos, uma particularidade, pode ser usada, pode-se até, se calhar, por uma cor diferente só para dizer, olha, temos aqui esta reparação, é, é, o, é, o, nosso, é o 3R,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 Se nos interessar para uma peças, avaliação peça. uma avaliação, e se por acaso essa peça nos servir para depois outros, uh, uh, outros eventos, tudo bem, guardamos. a okay. mais luzes de, de Por Só exemplo, não cadeiras, possível. não temos, mas eventualmente poderá haver alguma que não seja recuperada, ou nós podemos utilizá-la para alguma coisa. Uh, mas não, neste caso aqui, uh, esta cadeira uh, tinha, teve uh, um problema nas duas peças, quem a reparou,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 Num torno. Então, acontece também as peças serem reparadas em vários dias. Exatamente. Muitas vezes. E, e, e, e, sabe, falo, quando vezes uma cadeira está a voar ficar, é, e fica é, loto, Muitas vezes para as cadeiras, aí. por exemplo, uma cadeira, é, ficam lá. É, uhum. claro, no dia seguinte, depois vão lá buscar ela. Às vezes, porque depois a pessoa ir com os grampos, meter aquilo no carro, é uma grande confusão. Ah, e os grampos são nossos também. Sim, são, as, lá, é. são nossos, portanto, nós preferimos que fiquem lá. Claro. E depois vão lá buscar mais tarde. Outras vezes, são pequenos eletrodomésticos, faltam uma peça, assim, olha. É,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 De uma, uma, uma, ferramenta uma ferramenta feita para a ocasião, não tirar um não é? aqui dos detalhes que são mais difíceis de fazer com a mão livre. Ó, oh, é possível só colocar as duas cadeiras aqui para, para nós mostrarmos como ficaram um aí de par? Mesmo chão, pode ficar mesmo chão, ah, por okay. favor. Ah, ok. <risos> Virar deste lado, sim, espera cá. E o outro só, por favor, para que possam ver. Sim, nessa aí, ainda estávamos a fazer. Pronto, nesta que está aqui... Neste caso, o Miguel está, está, a, dar um... está a dar uma lixela de um Ela estava desta cor, que, que está mais escura, tinha aqui ainda tinha o verniz. Ele está a tirar o resto do verniz. Ah, em cima é a cor original? Sim, neste caso aqui ainda não passamos aqui o, o, a, a lixa. Depois de passar a lixa, nós temos duas hipóteses, ou colocamos um novo verniz, ou, ou, ou, ou, ou então utilizamos uma cera, como esta cera que está aqui, que é uma cera de antiquário. Não sabes o que seria mais fácil ou mais prático para fazer a manutenção? É cera.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 Eu honestamente trato-as todas da mesma forma, de alguma forma. Uh, por todas elas uh, tem alguma necessidade. Portanto, nós, uh, ainda, temos, ainda há tempos que tínhamos uma, uma máscara de madeira, uh, da, daquelas de. Como é que se chama? De é é... Sim, daque, daqueles dos, dos então, caretos. Uhum. É, uma, é, uma, é uma coisa que é feita Sim. sem qualquer tipo de proteção.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 Não, não preenchi com isto, eu, eu usei uh, cola e raspas de madeira para fazer uma pasta. Isso é fácil de fazer, portanto, tendo raspas trocamos tendo do um pó é, é e um pouquinho de cola, faz-se uma é. é. pasta, aplica-se. É. É. É. Naquele caso foi, foi a opção que eu utilizei. e depois nutri, no meu caso foi com cera, cera da abelha, muita cera da abelha, que ficou de um dia para o outro ali a... a, a, a, a, a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 exatamente portanto, de um ano daqui a dois anos provavelmente vou lhe dar novamente um bocadinho de cera para ela manter o seu aspecto, uhum. porque, porque as madeiras uh, secam o o verniz sim. de alguma maneira até uh, não deixa a madeira respirar não é é um problema não é por exemplo o carunjo, não é quando pões cera muitas vezes também consegues cera a madeira, sim, uma diferente o verniz embora, embora sim, não respire mas ele no fundo ajuda a manter a madeira também a sim a madeira fica é. selada o, lado, problema, assim. o problema do verniz é que risca, não é? Ou seja, uma cadeira com cera, se ficar com risco, tem cera e fica outra vez bem. Uhum. Com verniz, temos que lixar toda e vernizar ou então dar um restaurador. Olha, poder... Dar um restaurador, sim. o restaurador sim. é uma solução muito Que é rápida. prática sim, e, é muito, uhum. sim. e durável. Sim, e tipicamente as pessoas têm no, nos pés da cadeira, tipicamente estão lá, lá pancadas, porque as pessoas rodam com, com os pés ou uhum. por outra razão sim. qualquer. Com o restaurador, imediatamente aquilo uhum. desaparece, praticamente.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 e é aquilo que depois de ter, a fez, de ter feito isto, passado uma ou duas, é, é, até se nota que temos aqui um, um bom toque. É só passar com, com um pano destes e fica já com o aspecto acabado. É como os sapatos, não é? Pões a. É como os sapatos né? são a... é uma é. questão. Também dava para pintar. Dá para pintar, sim. Agora, quando se pinta.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 Não, mas de certeza que o problema realmente aqui, não é problema, é o trabalho, realmente o trabalho é de lixar. Porque esta esta cadeira é tricks lixar aqui muita coisa, se converte. Sim, a um ideia que eu tenho a é parte mais chata, também. Exatamente, de assim, é, exatamente por causa porque coisa, é a tinta não vai agarrar bem o verniz, não é? Sim, sim, tem, que que se lixar, verniz do... tem que lixar. Tem que se tirar o pó com com um pano. Eu até acredito que depois muitas pessoas desistam por causa dessa, do sim, sim, de, sim, de, sim. De lixar. Por simples, essa é complicada mas foi uma cadeira mais simples, não é já é mais eu, fácil de pintar. Uhum. Eu pessoalmente acho que esta, esta atividade é uma atividade que é calmante. Uhum. Portanto, na Sim. minha opinião, acho que, não não é at... que é uma Não é nenhuma. Eu acho que não é uma chatice nenhuma. Se um fazer, te fazer te por te gosto, te. se faz por gosto, não, não cansa. Agora, obviamente, como profissional que faz isto todos os dias. Acaba... E numa cadeira, já que falamos em lixar, é mais fácil também a uh, manual, não é? Fazemos uma, uma, a lixagem manual. Numa cadeira desta, desta Tem, natureza. Tem por esses pormenores, esses relevos, as pernas também têm. Sim, que ir, eu, eu, eu, eu aconselho a fazer manual, uhum, porque uhum. se fizer com uma máquina, é, é, já, utilizam uma alistadora daquelas aquelas de rato, aquelas uhum, triângulo, ou uma alistadora orbital, mas correm o risco de fazer as Ou seja, se, se, se, se não aplicarem a impressão de uma forma correta, podem criar ali uh, buracos. Sim, sim porque as, elas são são rápidas mas também são rápidas uhum. de estragar okay. portanto nestas peças manual sempre uh, em peças com uma mesa e aí podem utilizar uma lecedora orbital ok já uh, sim, um sim. mais moderno sim. é muito de banda não aconselho a ninguém que não tenha prática aquelas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 Bem, para, o, o, para o café. Bem, primeiro é, é não deitem fora as coisas que têm reparação, essa é a ideia essa é a base, essa é a ideia base é, não é? É o motivo que temos aqui é, hoje. Outro, outra coisa que se calhar podemos dizer que é assim, nós gostávamos que existissem mais repair cafés, uhum. há poucos, é, o nosso é o mais antigo e foi o primeiro, mas era muito interessante ver estas iniciativas acontecerem em vários sítios. Estamos ah, hoje futebol. em Setúbal e no Marriper Café em Setúbal. É Portanto, seria muito interessante. Fica a, fica a que há aqui uma dica: Exatamente. que os voluntários aqui de Setúbal se, que se juntem, nós não nos importamos de os ensinar também. Uhum. Uh, nós já, já tivemos Vocês também Estão sempre disponíveis. Nós estamos disponíveis para ensinar Exatamente. como é que é o próprio processo. Uh, mas, sim, basicamente, não sei se vocês querem também dizer mais alguma coisa. Não tenho isso. Não, não. Eu, já, eu já falei demasiado. Okay. Então, eu agradeço a vossa obrigado. presença, Carlos, Miguel, Rafael. Obrigado uma vez obrigado. mais. Nós já tínhamos estado juntos e voltámos a estar novamente obrigado. juntos, porque, assim, porque é importante o Repair Café, nomeadamente num evento Dias da Sustentabilidade. É, é extremamente importante a vossa presença. Ficaram perguntas obrigado. para responder. Uh, antes de mais, obrigado que teve na, na nossa companhia na, na nossa presença. As perguntas ficaram por responder. Nós vamos dar uma resposta mais tarde. Garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Quanto a si, uh, fica o convite para nos acompanhar durante o dia de hoje com os nossos dias da Casa Sustentável. Obrigado e um bom dia.